Tivemos uma semana a posse do novo presidente do BNDES. Saiu Joaquim Levi. Né? É, boa sorte para ele, com muitas felicidades. Entrou o, o Gustavo Montezano. Tá? É, por coincidência, eu conheci desde garoto. A indicação foi do Paulo Guedes, que conhecia o pai dele há 40 anos. Eu conheci o Montezano há uns 30 anos atrás. Por coincidência, morava no mesmo condomínio nosso. Está no BNDES e o discurso dele, se você puder ver na internet, está impecável. Está. Ele falou que no máximo dois meses abre toda a caixa preta do BDS, que tem, tem, quase meio trilhão de reais. O PT aí, envia empreiteiras, é, entregou para a Bolívia, para Cuba, para Venezuela, Angola, em troca de um projeto de poder por parte do PT. Fizeram tudo para.. baseado na grana, para nunca mais deixar o poder. Então o Montesano vai abrir essa caixa preta, inclusive. Inclusive, pessoa física, a pessoa comprou um aviãozinho aí que 20 milhões de reais, tá legal, tá dando um recado aí? Lembra daquela promessa de campanha do nosso querido Presidente Dilma, que vivia dizendo que iria abrir a tal da Caixa Preta do BNDES, onde seriam expostas todas as falcatruas que aconteceram dentro do Banco Estatal, e toda aquela mamata iria acabar? Pois é... Parece que esse teatrinho todo só serviu mesmo para ajudar a eleger esse picareta e aturrar ainda mais o nosso dinheiro. Acredite se quiser, Bolsonaro, o Simprão, que adora dizer que utiliza caneta no estilo Bic para fingir que está economizando, gastou inacreditáveis. 48 milhões de reais dos cofres públicos para abrir e investigar a famosa caixa preta do BNDES que levou quase dois anos de investigações e custou até a cabeça do então presidente da estatal Joaquim Levy que acabou sendo forçado a sair por Bolsonaro porque ele estaria fazendo corpo mole para revelar as palcatruas da entidade Só que o resultado de tudo isso não deu em absolutamente nada já que de acordo com o um relatório de apenas 8 páginas da Auditoria Internacional não há nenhuma evidência direta de corrupção nos contratos realizados entre os anos de 2005 e 2018 e aí, Bolsonaro? Vai demitir mais um presidente do BNDES pra continuar com essa mamadeira de piroca? Hum... <risos>